o segundo vice-presidente Daniel Silveira um, um ícone para nós a sua eleição aqui para mostrar que quem manda no parlamento é o parlamento e tenho certeza que vão fazer jus a isso Daniel, você é meu amigo particular chupa Xandão!